Fala aí, família de loucos por Dryol. Pessoal, eu fui na casa de um cliente, mais uma vez eu vi aquela história, né? Pô, mas a parede não vai ficar frágil? Eu posso realmente pendurar essa porta nessa parede? né? E eu fui mostrar esse vídeo, esse vídeo que você vai ver aqui agora, tá bom? Quando o teu cliente te perguntar se drywall aguenta peso pega esse vídeo e mostra para ele mas antes se você não é inscrito se inscreva no canal tá ok se inscreva no canal e deixa aí seu like um abraço família de loucos por draw bora para o vídeo aqui é a é. placa hábito tá show de bola aqui tem uma cadeira pessoal essa cadeira não vai até o piso conforme vocês podem ver né ela não vai até o piso e olha como essa cadeira está presa, tá? Aqui está aberto justamente para você ver. Ela está com parafusos, ó. Não tem bucha, pessoal. Está com parafusos aqui, ó. Mas não tem nenhuma bucha e nem está presa no perfil. Ela não está presa no perfil, ela está presa direto na placa. Na placa, perdão, na placa. Tá direto, presa direto na placa, tá? E eu vou pedir aqui um amigo aqui para sentar aqui, tá? Para que você veja que ela aguenta peso. E aí, Rony, essa placa aí, ela aguenta realmente ou não aguenta, cara? Ultimamente eu tô meio fora de forma, eu tô pesando 85 quilos. 85 quilos, 85 tá, 85 galera? 85 quilos. Vom, um pouquinho... Vamos ver se essa cadeira vai aguentar ou se o Rony vai aparecer na pegadinha do Faustão, né? Ah. Olha só, eu tô sentando, a placa suporta o meu peso todinho, eu vou até dar uma forçadinha aqui, Aí, ó, aí, ó pessoal, ele tá, ele tá balançando, tá? 85 quilos aí, para calar a boca de vez de quem acha que o drywall não aguenta peso, tá? E detalhe, ela aguenta até 120, tá? Ela aguenta até 120 quilos direto na placa, não é isso, Rony? Isso aí, até 120 quilos. Até 120 quilos direto aí, da placa, pessoal. a gente indica essa placa para não usar o reforço, Tá? para sustentar ela na parede. Se a pessoa quiser pendurar um armário de cozinha, tudo você pode né? colocar a prateleira, fazer divisória para igual aquela estante ali, por exemplo, e colocar as coisas nela aí que ela não vai cair não. Show de bola e então. Ela, lembrando também que ela é RU, tá? É resistente à umidade também. É resistente à umidade também, pessoal. Então é uma placa show de bola aí para você que não conhece, tá? Um abraço aí, loucos por drywall.